Mas é facinho cê roncar quando tá no microfone Falar da marca que nós usa, do que nós consome Mas você tá de Nike, então é sujeito homem Quem fez o seu boné foi o menorzinho sentindo fome uh! Por isso uma fita eu tenho aqui pra dizer Eu tô usando o Nike menor, eu represento você Que com a minha rima te inspire, cê vai ter o que comer uh! Porque você fala muito, mas não tá fazendo. Aê, parceiro, sem maldade eu sou rua. Antes de encher a mesa dos outros, você tenta encher a sua. Uou! Eu, tô enchendo, eu tô falando isso que minha mesa eu tô enchendo. Até porque eu trago rima. É alimento na batida. E se eu encher a minha, a sua, minha missão já foi cumprida. Aê! Uou! Tá que alimento? Se eu tô chovendo jogando palavra ao vento, falar que encher não é encher, eu tô na praça. Cê tá enchendo a sua mesa mesmo, de falácia. Não é de falácia. Você bem, mais aqui cê deu uma raminhada falou fita errada, até deu uma travada. Se o rap não te alimenta, eu não posso fazer nada. Se alimenta quem? Aê parceiro, cê sabe que nós vai além. O rap é bom, mas tá ligado que eu tô na briga. Eu quero dinheiro fruta, folhinha não enche barriga. Uou! Eu sei, que folhinha não enche barriga, mas eu já vou rimando e essa é minha escolha. Sabe qual é a igualdade do dinheiro e da folhinha que os dois faz gratidão e os dois vêm da mesma folha. Uou!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 verdadeiro só querendo abrir o peito Eu posso estar tá nervosa, mano, prosa. Só que no final de tudo a rima é oreca Eu escrevi letra desde pequena Então fazer rima é igual andar de bicicleta oh! Meu filho, esse problema você sabe que eu Travo e destravo na rima Só que no final de tudo é só respiração Manter a calma tem uma disciplina Só que você não entende Que na batida você que suspira Toma cuidado a Levins, que respira E se ela respira ela não é a mira oh! Que o grado é um tiro de bazuca. Porque no BS Prova, você falou que tá nervosa, por... mas eu tô mais calmo do que nunca. Então eu vou mostrar como que vai ficar, cê tá ligado, minha parceira, que eu sigo te mostrando. Falou que eu tô de uma cota, eu já tô chegando agora, mas eu já cheguei agora abalando. E foi fazendo o que eu tinha que pisar. E foi fazendo o que eu tinha que fazer, e foi falando o que eu tinha que falar, e foi batendo em quem eu tinha que bater. E foi comendo que eu tinha que bater. Oh e foi fazendo quando eu tive que fazer E quando o Zé Povinho veio criticar Eu levantei a mão e mandei se foder. Oh O tempo tava passando, eu tava perdendo. Mas aí eu nem preciso rimar mais. Cê tá ligado que eu sou da Zona Norte? Até porque o nocaute você já tomou e soco. Depois do nocaute o juiz disse que não pode. você é. é. um, é. até falou pra eu falar da cultura do meu estado. Não se tem lampião, acho que você ficou enganado. Lampião matava a gente, minha rima se propaga. Por isso meu sangue é de rapadura e Luiz Gonzaga. Oh! Aquele que veio pra te matar, trazendo a sua bonita Caju e castanha. Eu sou castanha do Pará. Então oh. agora você tá ligado, eu sou um sniper de lancha. Certo, falei pra falar sobre a cultura e você falou, tá no caminho certo. Quero oh. que eu tô no caminho certo, porque tua rima eu preferia outra. E tu que é o caju do Pará, tá suco de caju, sendo que tu é popa. Oh. Então me poupa mexerica, você fala que é por suco, rimando com descendente de murica. Descendente de murica, eu sou o puro suco, eu entro na sua mente. Se hoje em dia eu tô com a minha polpa, é porque lá atrás eu plantei a semente. <risos> sua rima é ridícula. Como você vai colher o fruto se a sua árvore é infrutífera? Eu falei que ele tava com a popa, tua mente ela tá enganada. Popa, mano, não é fruto, popa é industrializada. <risos> Pra Pernambuco, tá aí bebendo agrotóxico até tá dentro do teu suco. Oh! <inaudible> dentro do suco, mano, você tá de marola. Eu prefiro beber suco industrializado do que rato na Coca-Cola. Oh! Oh! Oh! Sujou falou do mal lavado sujo não é do mal lavado Pega a visão que aqui você some e Pernambuco eu nasci no cerrado Lugar que a gente, mano, planta e come Você pegou a visão? Minha rima é avassaladora Terras agrícolas, seu idiota Você não entende a cultura que é duradoura Você não volta não, é um bumerangue Hoje meu flow é de agricultor Tô cheio de cafeína no meu sangue E o beat você não tratou Acho que o Vito mandou caô Quem te atropela foi o trator 3, 2, 1. rima! Ei cara, na minha frente você é ruim Apanhou no beat de Detroit Parece que não é tão bom assim Mas tudo bem, você se acostuma, calei a sua boca Quem que não era porra nenhuma? Você calou minha boca Calma que eu já vou fazendo agora Rima louca, Você calou minha boca Beirando-se apavora como um ela? caloelo Tava tá passando até agora Ah, tudo oh. bem, eu nunca calei sua boca, pode ir, pá Mas eu te deixei nervoso e ainda te fiz travar rima. Mas calma, você perde a esperança, você fez travar, mas você não disse que era o lança Hoje a Levinsky toma no cu, eu não baforo o bico verde, mas não. bato no bico azul Que eu já vou fazendo agora. Eu sou pico aerolito, sem um flow quadrado. Você não ouviu? Você que é o passarinho, parece o do filme Rio. Não, não, na é verdade. Eu não sou do filme Rio, você se fudeu. Até porque, mano, na batida eu me assemelho. Filho, se olha no espelho, eu sou um Angry Birds. O azul acabou de matar o vermelho. Não. Azul, mas aqui eu tenho swing, mas você vai perder, eu tô rimando neste ringue ou neste ring, não entendeu? Eu causo o seu fim, eu sou o vermelho, vira três vai ganhar de mim! Vai Tá ligado meu mano que tu tá fudido. Eu não conheço a relíquia da morte, mas sou relíquia por não ter morrido. Já começa assim meu mano, sou verdadeiro! Conhece o Sirius Black, então eu sou o Sirius Black, Black por inteiro! Você não é relíquia porque você não morreu Você é relíquia porque você chegou aqui e aconteceu E fez valer, por isso que eu protejo os meus Até aqueles que foi a relíquia Que eu sei que tá bem com Deus oh! Mesmo se não tiver, a é relíquia também Porque você sabe como é que é meu mano Vários mano é ao trem porque você sabe, meu mano, como é que é o improvisado Estando em cima ou estando embaixo, tá no coração e tá sempre lembrado oh! Sempre oh! na que atitude delícia, ah! Por isso que eu gosto desses meus parceiros Que manteve a latitude E a sobriedade Na hora que desceram o pista Mas não era para assaltar E foram confundidos com racista oh! Oh! Pode crer meu mano Confundido com racista Pior o meu que tá vindo pra escola E foram confundidos pela polícia oh! Meu mano, cê tá de marola! Fala pra mim como é que explica que um caderno parece uma pistola! Pode parar Tá vendo? Não consigo explicar! Cê entendeu como funciona por puta que pariu! Fala pra mim como que você com um guarda-chuva enxerga um fuzil! Eu também não sei! Caralho! Se eu descobrir eu te conto! Conto pra geral que geral tá querendo saber mano, isso é pronto! Porque você sabe, meu mano, não se desespere E também descobriu me conta Quando souber quem matou Marielle Sem uh! uh! oh! oh! oh! oh! não... maldade pra mim você é um tiriça Quem matou a Marielle eu te falo, mano, foi a polícia E eu vou te explicar também, porque eu descobri e eu não dou guela Eles não matam pela pele, pela cor e perda favela oh. o